Um grupo de alunos da escola secundária, António Arroio, em Lisboa, colou-se esta quinta-feira às portas da escola, bloqueando a entrada em protesto pelo fim dos combustíveis fósseis. Houve até estudantes em protesto no telhado. Por causa do bloqueio, não houve aulas durante a manhã. Cerca de uma centena de alunos sentaram-se em frente à escola, do lado de fora dos portões, enquanto lá dentro se concentravam outros tantos que entravam e saíam saltando os muros. Os alunos estão desde segunda-feira a ocupar a escola num protesto que se repete em outras cinco escolas e faculdades da capital com uma reivindicação comum, o fim dos combustíveis fósseis. Neste momento perceberam que não estavam a ser ouvidos e decidiram fechar a escola porque, porque porque estamos a ter aulas para um futuro que não vai, ser, não vai existir se essas reivindicações não forem atendidas. Nos secundários, os números de pessoas que ficam a pernoitar têm vindo a aumentar, sendo que hoje dormiram cerca de... Nos últimos dias têm dormido cerca de 80 alunos da António Arroio e 60 se no Liceu Camões, e muitos mais se juntam ao longo do dia. A manifestação tinha de escalar, não estávamos a ser ouvidos por todos, muito menos por alguns professores, então é melhor assim, assim temos a certeza que somos ouvidos por todos. O diretor uh, deixou nós dormirmos na escola algumas noites, Agora nós temos continuado a ocupar a escola. Nós à entrada já fizemos ali uma meia com todos em silêncio e a dizer o que é que nós queremos para tentar ser ouvidos por, por toda a direção e por todos os professores. Portanto, isto é um movimento internacional, onde a reivindicação internacional é end-fóssil, mas em Portugal as nossas duas reivindicações é que o Governo claro o fim aos combustíveis fósseis até 2030 e um, o fim aos fósseis no Governo, a começar pela demissão imediata do Ministro da Economia, António Costa e Silva. Nós não sentimos que não estão a ser ouvidas, não estão de facto a ser ouvidas, tanto que o Primeiro Ministro, quando interrogado sobre a COP27, veio dizer neutralidade carbónica até 2045, quando nós estamos fartos de saber, desde 2019, nós estamos a fazer ministrações sobre neutralidade carbónica até 2030. Isto é o que nos diz a ciência. A Direção a escola afirma estar a acompanhar o protesto, apesar de admitir que hoje os estudantes ultrapassaram linhas vermelhas. Estamos a acompanhar o que os alunos pretendem e acho que também temos de ter uma preocupação global daquilo que é uh, o motivo da sua luta. É lógico que não podemos ser como eventos porque temos, temos um papel institucional a cumprir, uh, mas há uma coisa que é verdade, é que daqui tem que ser uma aprendizagem e portanto, mesmo não havendo aulas, espero que aprendam alguma coisa, eu sou uma autoridade. E, portanto, não vou chamar autoridades. Mas vais chamar as autoridades policiais as neste autoridades caso? As autoridades policiais acho que não vão ser necessárias chegar aqui. Então como é que se vai desbloquear esta situação? Porque Eu os alunos não sei, estamos saem... a viver, isto é vida, e, portanto, vamos tentar viver o mais tranquilamente possível e também para que estes alunos percebam que nós nunca estaremos contra alunos que querem um mundo melhor, enquanto a autoridade que sou dentro da escola... O diretor cabe a mim decidir o que fazer e também já que fui surpreendido porque fiz um compromisso tão com os alunos em que eles não ultrapassavam linhas vermelhas e essas linhas ao terem sido ultrapassadas é lógica a minha atitude terá que ser uma ou outra. E que linhas é alunças. Alunças. As linhas são simples, é colidir com a liberdade dos outros. É mais do que óbvio. Além de António Arroio, desde segunda-feira que estudantes ocuparam também o Liceu Camões e as Faculdades de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Faculdades de Letras e de Ciências da Universidade de Lisboa e o Instituto Superior Técnico. Segundo Alice Gato, os protestos mantêm-se nas seis instituições, ainda que em tons diferentes, com uma mobilização mais significativa nas duas escolas secundárias, onde têm dormido nos últimos dias várias dezenas de alunos.